Se a pessoa vem com um papo de sustentabilidade e você começa a falar de desconto, de preço barato, não vai ser congruente a percepção de mundo do cliente com a sua vontade. Deixa eu perguntar, e o cliente que. Aquele cliente que começa a perguntar e o cliente, ai que saco, para que você tá perguntando tudo isso? É, ele vai achar, ele vai dizer isso se ele não se sentir envolvido e se ele não entender. Que essas perguntas vão ajudar que eu e minha equipe possamos calibrar a solução que a gente vai oferecer para ele. Uhum. Se ele perceber que, que esse tipo de pergunta não vai gerar nenhuma vantagem para ele, ele não vai querer perceber. Ah. Se eu falar assim: olha só, eu tenho várias formas de te ajudar, eu tenho várias soluções, vários materiais, vários métodos, uhum. cada um atendendo a uma necessidade e a um orçamento. Então, eu preciso entender o que é importante para você. Se é só qualidade, se é qualidade, se é só preço, se é rapidez, se é um conjunto de vantagens... É sustentabilidade, né? Se é sustentabilidade, é. quem opta pela sustentabilidade sabe que vai pagar um preço maior. A boa pergunta, se a pessoa vem com papo de sustentabilidade e você começa a falar de desconto, de preço barato, não vai ser congruente a percepção de mundo do cliente com a sua vantagem. E se, entendeu? Se o cliente quer a sustentabilidade, você tem que as vantagens que o steel frame que o drywall vai dar pouco resíduo, Reciclar. É, reciclar, então isso vai atender exatamente, por isso que eu falo, os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas e eu só vou descobrir se eu apresento, Tem que rolar essa entrevista se eu quiser antes, pô, perguntas, uhum. mas vamos lá, eu, eu ouço dizer que 90 a 95% dos clientes, se você fizesse, mostrar para ele que você precisa fazer essas perguntas com o objetivo de ajudar a ele, ele responde. A pessoa não vai querer responder se ela perceber que está perdendo tempo, que não vai gerar em lugar nenhum essas perguntas e se é para o prestador uhum. arrancar dinheiro dele. Aí ele não vai querer, ele vai, poxa, eu vou dar prova contra mim, eu vou dar uhum. argumento para ele cobrar mais. Se ele perceber que é vantajoso para ele, foi o que a gente fala. Entendi. E isso diferencia perguntas inteligentes, diferenciam quem é profissional e quem é amador. O amador, vou dar um exemplo, chamamos aqui um eletricista, porque nós temos muito ar-condicionado aqui na empresa, precisamos fazer um aumento de carga. Veio um... um, um um primeiro eletricista aqui na empresa, o que, que você precisa? Eu falei, ó, a, a luz tá caindo, a energia com tudo. Não, é só trocar um cabo. Foi, me fez gastar mil reais e não resolveu. Aí eu chamei um segundo técnico pra fazer, ele fez uma entrevista. Quer dizer, e acabou que esse segundo técnico também sumiu. Tem muita gente despreparada. E o que, que você vê do mercado da construção civil? Você vê um mercado que tem muita coisa pra melhorar ainda? Ah. Você acha que ele já tá num bom nível? Vamos lá, você, você sabe muito mais do que eu e ah. você que em um momento de crise a construção civil é o setor mais avalado. Hoje no Brasil nós estamos vivendo. Um... Eu, eu, eu acho que a principal vantagem que eu aprendi no mestrado de economia empresarial é entender. Olha essa coisa assim: não saber que otimismo ou pessimismo que rege a economia. Uhum. Então se. Existe o otimismo dos grandes investidores. Os grandes investidores começam a investir, contratam de médias, médias empresas, empresas de médio porte. Empresas de médio porte contratam mais pessoas, investem mais. Empresas de pequeno porte, então, na verdade, existe um. um Vai uma um roda, uma em cima do outro. Né? Da economia. E quando tem pessimismo, todo mundo diminui o investimento. Uhum. Então, nós estamos vivendo num momento de altíssimo otimismo. A bolsa de valores vem batendo recorde quase uhum. todo dia. Então, hoje, grandes empresas estão investindo e está chegando agora, está começando a chegar a, o crescimento da economia nas empresas de médio e pequeno porte. Então, vai ganhar muito dinheiro sendo quem está preparado. Ah, é isso que eu ia falar. As pessoas têm que se preparar um pouco mais, né? Ah, não. Quando o dinheiro começar a jorrar na mão da população, vai ganhar muito dinheiro quem já está preparado. Quem não se preparou ainda, ah, eu vou começar... É, a mis... Aí gente... ah, já era, o barco e, cara, passou. isso que eu falo que as pessoas viram para mim ah, Helena, é Chufre é meu futuro. Eu falo, cara, é o agora. É o agora. Quem tá entrando agora e tá entrando preparado? Sabendo como vender, como atender, como fechar negócio, como negociar os negócios, né? Porque eu sei é o que eu falo, né? Uma obra não é menos que 10 mil reais. Cai muito um negócio, aí eu não sei, né, Sérgio? Porque na minha cabeça, por mais que as pessoas comprem emocional, obra, como é um vez pouco maior, bate um pouco na lógica também. Sim, bate. Mas vamos lá, quem quer comprar primeiro é o emocional. Mas o ah. emocional, ele sabe que se ele tomar decisão sozinho, ele faz merda. <risos> então, o emocional tem que querer comprar Aham. pra influenciar o racional. Entendi. Se vender só o racional é muito difícil vender ou vende muito pouco. Então, número um, nós estamos vivendo um momento econômico muito bom. Número dois, tem muita gente mais ou menos, tem muita gente ruim no é. mercado, tem muita gente ruim. Então, se você se preparar tecnicamente para entregar o que você prometeu e outra coisa, entregue mais, supere, encante, Surpreenda o seu cliente. Se a maior parte das pessoas não entrega o que se comprometeu, e se você se comprometer com você de entregar mais do que o cliente está pagando, hum. ele contrata duas vezes, contrata verdade. três vezes, indica para todo, todo mundo. Todo mundo então verdade. a economia está bombando, tem muita gente ruim se prepare e aprenda a vender valor. Eu ouso dizer, cara, já aconteceu comigo, com você, deve ter acontecido com você também. Sei lá, você tomou a decisão de comprar alguma coisa que o preço, sei lá, era 5 mil reais. A pessoa chegou, fez tantas perguntas, mostrou tanto valor que você aceitou aumentar o seu orçamento. Você comprou mais do que você planejava por causa do nível de atendimento. A pessoa falou tantas vantagens que, caramba, vale a pena fazer melhor. Hoje, a, a solução, né, a engenharia, arquitetura, o segmento de construção, ele vem passando por muitas inovações. E até as pessoas falam, falam muito para mim, né? Ah, Helena, mas a construção civil ficou parada. Eu falo que não ficou. Você sabe por que? E eu vi esse movimento acontecer, principalmente por causa das lojas de da Gipsene. As pessoas realmente pararam um pouco de construir obras do zero. Mas quem tinha uma reserva financeira, quem tinha um dinheiro, e tava preocupado de comprar uma casa nova, reformava a antiga que tava tá morando. Cara, você mostrou pra mim... A Helena tem uma imersão que é show de bola de três dias, né? É. Você mostrou pra mim, vocês construíram a estrutura dessa casa em três dias. Na verdade, foram dois. Dois no dias? o último dia, só pra falar de fachada. Da placa cementícia. Cara, imagina o seguinte, imagina uma empresa que pô, uma pessoa pode chegar e ter a casa... Em quantos dias finaliza essa, do início a casa pronta, entregue? Ó, oh, dependendo do tamanho, se faz em duas, três semanas. Cara, isso é um absurdo. Quando eu já construí casa de alvenaria, sei lá, demorou seis meses... <risos> Só que a maior parte das pessoas não está preparada para. Para isso. vender isso? Não, e até as pessoas para receber. Eu vejo isso, eu converso muito com alunos sobre isso. É muito engraçado que eu vejo né, depois da imersão, eu ensino, o cara sai preparado. Alguns têm medo e não avançam, e outros saem decolando. Eu tenho um caso agora de um aluno que fez o um curso em, sei lá, setembro, outubro. O cara tá fazendo um brejo de três andares. No interior de Minas, né? Nem na Horizonte, interior. Então as pessoas falam assim, ah, mas na minha região não. Cara, mas depende do querer da pessoa, do preparo. Então, você né? que está olhando a construção civil, você tem que acelerar, segue, a Helena, para aprender tecnicamente como fazer. Procura um especialista em marketing, procura um especialista em vendas. Procura... É o seguinte, metade do seu tempo, se você é autônomo, se você é empresário, se você é dono. Do seu próprio negócio, metade do seu tempo você tem que estar preocupado em encantar e entregar mais do que o cliente esperava, e a outra metade você tem que estar preocupado em atrair potenciais clientes e em fazer venda. Se você não é assalariado, você não pode se comportar como, como funcionário de alguém. Se você não é funcionário, você é, bom, lá, tem gente que, que diz, Sérgio, mas eu não sou empresário, eu não tenho empresa legalizada, eu não tenho CNPJ e não tenho funcionário. Não importa. Se você vende empada na praia, você é empresário. É empresário. Se você é um prestador que trabalha em casa, né, fica em casa, trabalha na rua entregando soluções, ajudando as empresas, você é um empresário. Só depende de você. Se você é construtor, ó, se você, é construtor você não pode estar tá desatento hum. A essas mudanças da construção Civil, que a Helena vem falando muito, que a Jeep Center vem inovando muito. Eu conheço a Jeep, que eu tenho visto de. E, tem, e outra coisa, tem muita gente, já tem muito consumidor final querendo comprar tem. produtos e aí querendo fazer, não consegue, é. e aí procura um prestador. Se não encontrar é um prestador preparado, essa pessoa vai decidir para a alvenaria que é, tem mais é mais fácil. E encontrar profissionais preparados, é verdade, né? Verdade, verdade, verdade. É isso aí. Obrigada, Sérgio. Valeu, valeu. Gente, não deixa de seguir o Sérgio também. Vai lá no canal do Dr. Vendas. Foi um prazer ter você aqui. Grandes beijos. Também não deixa de se inscrever no canal, se você não está no canal. E não deixa também de entrar para minha lista, VIP do WhatsApp. Lembrando, vídeos exclusivos lá para você que está comigo no WhatsApp. Vai lá, eu recomendo muito. Vale a pena. Ele é fera do que faz. <risos> beijos, tchau, tchau e até a próxima.